Uma coisa absolutamente fascinante, como a, a, a competência fascinante. técnica levava para o contato humano. Mas muitos deles têm muito essa fascinante. dúvida, porque assim, ele não, às vezes eles não consegue fazer a relação entre uh, precisar de programação ou de algum e outro skill, por, por exemplo, da a maturidade robótica, deles. Gente, é muito genial. mas não aplicar isso em outro ramo. Então, na caixa da medicina acontece muito isso, né? O médico, entre, tradicionalmente, usava um bisturi e hoje em dia ele pode uhum. operar via robô. Uhum. Né? Remoto ou local, mas ele pode operar o robô. O robô simplesmente vai dar uma precisão para ele. Tem um projeto que já foi aprovado pela FDA, né? o, o Conselho Americano de Medicina, que o, o médico hoje em dia ele usa um capacete, que gente chama de realidade mista, então ele consegue uhum. ver o, o, o scanner, né? aquele scanner em 3D do paciente, e opera vendo o 3D do paciente por cima do paciente, simplesmente dá mais precisão. Para Exatamente. o médico, entendeu? É então, assim, é um auxílio é... via mecanismos digitais né, altamente modernos do que ele já fez nos últimos 100, 200 anos.